Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, sou o cunho nobre. Eu estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje é Alanis do Veneninho. Exatamente, rapaz. Alanis com suas presas de serpente aqui hoje para poder envenenar cada um de vocês. Mentira, porque eu não vou deixar, galera. Porque nós vamos falar aqui hoje de God of War, mais uma vez nesse canal delicioso, sobre aí uma teoria que vocês, queridos inscritos, falaram no nosso vídeo lá de Thor versus Jormungandr da possibilidade do Kratos matar o Deus do Trovão aí e não a cobrona. Como é descrito na mitologia E a gente vai trazer aqui Tanto a parte da mitologia nórdica mesmo Como essa batalha acontece O porquê que o Kratos pode ser o cara que vai matar realmente o Thor e trazer também outras possibilidades com base nessas lutas da mitologia nórdica, beleza pessoal? Se vocês estão curtindo os videozinhos de God of War, já deixa seu likezinho, se inscreve aí e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então vamos lá, meu querido Alanius. Seguinte, cara, quando nós fizemos o nosso vídeo lá, comentando sobre a possibilidade do Thor enfrentar Jormungandr, já que a cobrona apareceu no God of War 2018, muitas pessoas vieram nos nossos comentários lembrar que lá no God of War 2018, quando a Yormungandir pega o machado do nosso querido Kratão e joga de volta para ele, quando o machado cai no barco aparece uma faixinha bem singela ali, rapidinho, falando que o machado foi imbuído com Aether, que seria no caso aí o veneno da cobra, já que o machado estava dentro da boca dela, ela deve ter dado uma salivadinha ali na lâmina e quando devolveu pro Kratão, o Machado tinha absorvido aí um pouco desse veneno, ou muito. E aí, indo ali pra mitologia nórdica, na luta do Thor contra Yomungandr, nós temos aqui três passagens diferentes que essa luta acontece. Duas delas, vocês podem conferir no nosso Costelas e Hidromel aí, sobre o Ragnarok, lá no nosso site, meio.net. Costelas número 25. Isso, Costelas número 25 aí, bem falado, Alânio, vocês podem conferir. que o nosso querido Guilherme Vertamatti e o Renato Seveniani fazem lá, comentam a respeito, eles fizeram pesquisas nas edas, né, poética e inverso, e eles comentam, cara, uma das passagens lá durante a luta, né, bem feroz que os dois estão tendo durante o Ragnarok, eles matam muita gente ao seu redor e nas duas versões, o Thor consegue levar a melhor, ele acaba por vencer a Yormungandr, e em uma dessas passagens quando a Yormungandr tá caindo eles contam que ela com a boca aberta, começa a engolir alguns dos seus aliados ali no processo e aí, com esses restos mortais em sua boca, como um último suspiro, né, vamos dizer assim, ela consegue produzir um veneno ali para poder fazer um ataque final contra o Thor para poder jogar ali uma quantidade de veneno assombrosa no que ele não aguenta e acaba morrendo. A outra passagem que eles comentam com base nas pesquisas que eles fizeram para poder gravar o costelas, eles falam que depois da luta no final ele encosta na serpente e ela também como um ato final começa a se liquefazer, né? Ou seja, começa a virar um líquido ali que joga uma quantidade extremamente forte de veneno concentrado, né? No ar que acaba matando o Deus do Trovão Também Alan, Essa é outra passagem Que eles comentam Lá Das pesquisas deles E nós temos Uma versão Do New Gaiman do livro dele aqui, da Mitologia Nórdica, que eu vou ler aqui pra vocês bem rapidinho, se liguem só. Thor matará a serpente de Midgard como queria fazer há muito tempo. O deus do trovão esmagará o cérebro da serpente com um martelo. Ele vai saltar para trás quando o corpo da serpente cair no campo de batalha. Thor vai estar a quase 3 metros de distância quando a cabeça da cobra desabar no chão, mas não será longe o bastante mesmo ao morrer, a serpente abrirá as bolsas de veneno sobre o deus do trovão em um borrifo negro e denso. Thor irá de dor e cairá ao chão sem vida, envenenado pela criatura que o matou. Então, assim, essas são as três passagens aqui. Pode ser que tenham outras versões, se vocês quiserem complementar aí nos comentários depois, se vocês conhecem alguma um pouquinho diferente, sabe? É sempre muito importante a gente trazer mais conhecimento pra galera aqui no canal. E aí, né, Lani, a gente tem essa questão do Kratos, mano. O que, que você acha, meu brode? O primeiro ponto que eu acho é que e não é certeza que ele vai estar com uma machadinha inteiro na hora que ele for atacar com o Thor. A ideia do machado ter o veneno implica numa possível fraqueza que pode ser explorada ali, né? Então eles podem fazer essa relação do machado estar com o veneno da serpente e aí Kratos vai enfrentar o Thor e por conta desse machado estar com o veneno ele acaba, né, Explorando essa fraqueza e acaba derrotando o Thor. O que eu acredito é que seria muito fácil se fosse simples assim. Pegar algo que já está estabelecido ali no primeiro e tal. E a gente sabe que a quantidade de veneno que é jogada no Thor para ele cair morto é muito grande. E a gente não tem, por enquanto, nenhum tipo de informação de que a quantidade de veneno que tem no machado do Kratos é suficiente para gerar algum tipo de dano e para se sustentar até esse combate, né? Afinal de contas, foram alguns anos aí. São várias informações que a gente tem que apontam a direção que o fato do, do machado estar tá convenendo agora não implica diretamente na possibilidade disso ser uma arma que vai facilitar a luta contra o Thor no futuro. Isso, obviamente, a gente tá comentando aqui, pessoal. São teorias que a gente tá criando, tá? Claro que foi muito sutil essa referência ali no God of War 2018. Tanto é que vocês, queridos inscritos aí, bem sagazes, né? Trouxeram isso pra gente. Eles colocaram isso dali... E eu acho que não foi sem motivo Eu acho que o waiter no Machado do Kratos Vai ter sim uma importância pra ele Na luta contra o Thor Mas com base nas passagens que a gente vê Das lutas dele aqui com o Como a gente acabou de citar pra vocês, né A gente vê que não é fácil Mesmo com Veneno, matar o Thor assim Tanto é que lá no Costelas de Dromel, né Os caras aí que a gente citou, o Renato e o Guilherme Eles descrevem um pouco mais a luta Falando que a Yormungandr Durante a batalha, ela consegue sim Jogar Veneno no Thor Inserir veneno no cara e tudo mais e Ele continua lutando ali até o final E ela conseguir lá fazer o seu ataque final Pra definitivamente derrotá-lo também E aí cara, se a gente for imaginar uma luta dele com o Kratos né, Com o machado dele envenenado o Kratos vai ter que bater muito nele com esse machado aí para eu acredito, causar um dano significativo O que pode sim acontecer, tá pessoal? A gente não tá falando que isso vai acontecer não Porque realmente eles terem colocado esse veneno ali Pode significar que é uma vantagem sim pro Kratos contra o Thor que pode significar a vitória dele no final e fazer uma referência direta à luta contra Jormungandr e a derrota do Thor, porque pode ser que ele não enfrente a serpente assim como pode acontecer do Kratos enfrentar o Thor e acabar machucando bastante aí o deus do trovão com o um machado e tudo mais, e aí por algum motivo, alguma eventualidade do destino dentro do jogo, ele acaba ali se deparando com a Jormungandr e tendo uma luta enfraquecida, isso aqui eu tô levantando umas ideias lá em cima, entendeu? Mas realmente eles terem colocado esses veneno no machado do Kratos não foi à toa, e eu acho que eles vão trazer isso de alguma forma sim, mas não é uma garantia de que o Kratos vai de fato vencer o Thor com isso, a gente não sabe igual o Alanis comentou no início, ele provavelmente vai estar com o machado, mas e se não tiver? Eu não acho que ele vai enfrentar o Thor uma vez só não eu acho que ele vai enfrentar mais vezes, entende? Eu acho que vai ter pelo menos umas duas lutas eu acredito que no primeiro momento sim, né, o veneno ali naquela informação foi plantada a sementinha né de um elemento de história ali pra justificar alguma coisa que depois. Então, o que eu acredito é que no primeiro encontro esse veneno deva servir para mostrar o porquê que esse machado e o Kratos são capazes de ferir o Thor. E aí talvez isso seja um, um elemento que, lá na frente, o Kratos chega com o machadão lá pra Yormungandr e fala, baba aí, entendeu? Dá aquela lambida firmeza, dá aquela borrifada braba de veneno ali e já era, entendeu? Eles podem fazer de uma forma também, Alanis, do seguinte, eles colocam sim uma luta contra Yormungandr, o Thor vence a cobra, mas ele termina vivo. Eles podem mudar o evento dessa forma para depois daí, em uma luta futura, o Kratos acabar vencendo porque esse machado dele tá com esse Veneno da cobra. Imagina o Kratos tá brigando com o Thor. Aí o Mungandir aparece, começa a atrapalhar a luta e não sei o que, e o Thor começa a tentar se tretar com os dois ali. Aí o Kratos vai lá e larga o machado no Thor. O Thor vai lá, pega o machado, dá na serpente, só que na hora que ele crava o machado na serpente, ele acerta alguma, algum lugar, alguma região ali, que faz com que o machado fique mergulhado numa bolsa de veneno. E aí ele vai lá e pega o machado. De volta, taca no Kratos, não acerta. Só que agora o machado tá com veneno. Ou então, depois dele utilizando a Yormungandr, como você tá falando, faz sentido, né? O Kratos, ele tem a habilidade de puxar o machado igual o igual o Thor faz com o Mjolnir. A Yormungandr pode cair com o machado cravado, o Kratos puxa... Aí começa a escorrer aquele monte de veneno da cobra E aí ele vai estar tá com mais veneno ainda para poder ferir o Thor gravemente com o machado Isso realmente é uma possibilidade, entendeu? Porque aí eles misturam dois elementos que a gente quer ver Que é Kratos vs Thor e Hormungand vs Thor Kratos está caindo assim Aí o Thor vem daquela martelada Kratos puxa a mão assim Aí o machado vem e... Ele... Segura aqui e tal, aí o Thor... Ai, caralho! E aí sai a porradaria toda lá e o Thor fica chorando porque o braço dele tá ardendo pra tá cacete por causa daquele veneno. a gente tem que mandar esse trecho pra Santa Mônica pra eles reproduzirem do jeito que você fez aí. O Thor falando, ai, caralho, entendeu? <risos> <risos> ardendo aqui, mano. Mas faz todo sentido, viu, cara? A luta se desenrolar dessa maneira que você tá falando aí, claro que a gente não tá dizendo que é assim, tá, pessoal? Isso aqui é a teoria que nós estamos levantando e a gente gostaria muito da opinião de vocês nos comentários também, como vocês acham que isso vai acontecer, entende? Mas dessa maneira que o Alanis acabou de explicar seria foda demais. Vamos combinar, galera? Não seria da hora, mano, dessa maneira como o Alanis acabou de falar? Comentem aí, galera, agora, o que vocês acham que vai acontecer, como vocês acham que vai acontecer, com base nisso tudo que a gente trouxe aqui pra vocês. A informação da mitologia nórdica aí, com diversas passagens de como essa luta acontece do Thor contra Yormungandir e também esse fator de veneno no machado do Kratos. Vocês acham que aquela quantidade de veneno que já foi imbuída seria suficiente? Ou vocês acham que pode acontecer, que nem o Alanis comentou aí, do Thor, acabar usando o machado do Kratos aí, na Yormungandir, durante uma luta ali, encher mais o treco de veneno, e aí o Kratos conseguir matá-lo definitivamente? Ou de uma outra maneira, né? Comentem aqui embaixo, o que vocês acham que pode acontecer, entendeu? Só lembrando que esse vídeo aqui uma teoria pessoal que a gente tá levantando de coisa que a gente imagina como pode acontecer e que a gente acha que seria da hora se eles mostrassem pra gente também. Novamente, não se esqueçam de deixar o seu likezinho aí. Tragam suas teorias pra gente também sobre o jogo se vocês quiserem. Manda pra gente no Instagram ou no Twitter. Tá aqui aparecendo sempre pra vocês, ó, nosso Twitter aqui, meio do Alanios, e o Instagram também. Mandem lá porque a gente pode trazer um videozinho aqui com a teoria da galera também. Beleza, pessoal? A gente vai ficando por aqui. Um beijo pra todos vocês aí. Até mais! Vamos!